A Valéria morreu. É. Mais baixo. Mas pra fechar o que pode. Cara de. Náryo e Paula. São oito da manhã. Fica quieto. Como é que eu dessa mais me respeita? O de sua mãe. Caralho. qui me les jure.